Olá povo lindo da minha querida Fortaleza, Ceará. Fagner Santos, da Fazador Viagens, falando com você aqui de Curitiba. Mais precisamente, do Parque Panguá. Esse lindo parque temático que reúne, com grande maestria, natureza, arquitetura e um ar puro sem igual. Fique agora com as imagens produzidas aqui, nesse lindo parque de Curitiba. E vem com a gente na próxima. Um beijo, meu povo. Tchau!